E aí, é pessoal! Aqui é a Carol do Elefante Literário e eu estou completando 25 anos hoje e decidi... conversar um pouquinho aqui com vocês. Antes de falar qualquer coisa, eu queria mostrar este lindo presente que eu ganhei de Igor. Gente, sou eu aqui. Ai, meu Deus, sem reflexo. agora. Não tem coisa mais bonita que isso. Meu Deus, eu estou mostrando pra todo, todo mundo. Então, queria compartilhar porque tem a ver com o canal, né? Enfim. Traz elefantinhos comigo. Ai, meu Deus, sem reflexo. Meu Deus, eu estou muito apaixonada por isso aqui. Muito obrigada, Igor. Semana passada eu falei sobre um livro aqui que traz o tema introversão. E esse livro, naquela época, pra mim fez muito sentido e me fez me aceitar melhor. Eu vou deixar a capinha dele aqui, o Poder de esquecer, de Susan Cain E primeiramente, é importante eu trazer a diferença entre introversão e timidez. Timidez está ligado a medo, a ansiedade, a pessoa ela fica nervosa em falar público. Não é uma coisa saudável pra ela falar, falar em público, sabe? É uma coisa que deixa a pessoa um pouco aflita. Acredito eu, aí eu, eu tô chutando, como é uma coisa relacionada à ansiedade, eu acho que timidez dá pra ser trabalhada. Já introversão e extroversão tem a ver meio que com os estímulos externos que a pessoa meio que recarrega as baterias, como é trazido nesse livro. Por exemplo, os introvertidos são pessoas que gostam de ler, de ler um livrinho, sabe? ficar mais na dela. Assim, não, não, não tá muito rodeado de muitas pessoas Uma coisa mais calma, mais tranquila, um barzinho, um negócio mais de leve Já o extrovertido, ele está precisando recarregar as energias dele Ele vai com uma balada, ele tem que estar tá com pessoas Ele tem que estar tá ali interagindo, comunicando Então, acho que vocês conseguem perceber Ou em vocês mesmos, né? Ou em amigos, a gente consegue perceber mais ou menos Quem é mais introvertido, quem é mais extrovertido Lógico que não existe uma pessoa 100% extrovertida, nem 100 100 introvertida, então são momentos a pessoa vai ali, às vezes tá na vibe às vezes não tá, a pessoa é um pouquinho mais um pouquinho menos, e assim as pessoas vão se entendendo. Esse livro ali foi muito importante pra mim, como eu já falei, pra eu me entender melhor, pra eu parar de me martirizar de me cobrar, porque a gente sabe, né, é visível que a gente vive na sociedade que ela enaltece as pessoas extrovertidas, você tem que se comunicar o tempo todo, desde a escola a gente aprende, né, trabalha em grupo se o, o, o aluno é mais na dele já é estranho, já fica aqueles Desde pequeno, a gente vive nessa cobrança. Ela vai explicar assim, muito nos binos detalhes, como é que funciona isso, como é que a gente pode tentar combater um pouco isso e respeitar diferente das pessoas. E esse livro foi, na verdade, uma pesquisa que ela fez durante sete anos, então é bem embasado. Ele traz diversos pontos bem interessantes para a gente entender, tanto se entender como entender o outro, caso você não seja extrovertido. Se você não se identifica com nada que eu falei e você, acredito eu, se considera extrovertido, eu digo que leia esse livro pra você entender melhor o outro lado. E se você for introvertido eu recomendo mais ainda porque você vai começar a se entender melhor, você vai começar a ver que realmente também existem momentos que a gente precisa ser extrovertido a vida não são flores 100% do tempo, mas a gente precisa se entender, a gente precisa saber que realmente existe uma sociedade ali que ela cobra que a pessoa seja extrovertida, mas que é importante a gente também se respeitar. Assim, eu sei que é um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui é um livro um pouquinho mais técnico, mas ele é é completamente palpável e bem prático, assim, ele é bem... Você consegue ver as coisas acontecendo no dia a dia, principalmente porque ela traz muitos cases de grandes empresas que têm como líderes pessoas introvertidas que a gente imagina. E só existem, só existem não, mas existem principalmente e são grandes sucessos porque existem pessoas introvertidas por trás delas. Bom, esse era um assunto que eu queria trazer há muito tempo, só que eu nunca sabia como trazer. E eu espero que tenha feito sentido para mais alguém além de mim mesma. Deixa aqui embaixo se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler, o que, que você acha se você se identifica, se você é introvertido, se você é extrovertido e vamos conversar um pouquinho sobre isso que eu acho que é um debate assim, muito importante que as pessoas precisam conhecer e respeitar um pouquinho mais as suas diferenças. Se gostou, não esquece de dar um like, se inscrever se ainda não for inscrito e ligado em tudo que acontece aqui no Elefante Paralha. Valeu! Estou completando 25 anos e hoje eu decidi... É hoje não. É hoje? Quando esse vídeo sair? É! é parabéns! <risos>